Bom, saiba do procedimento de emagrecimento fácil e simples. Muitas vezes a pessoa está com dúvida se ela está perdendo os quilos do seu corpo. E agora eu vou dizer a dica de como você ter certeza que está perdendo os quilos do seu corpo. Você vai ter que pesar por tipo, uma vez a cada dois dias, uma vez a cada três dias, ou uma vez por semana, por aí. Através de uma balança, por exemplo, e registrar no papel, ó, caneta, ó. agora eu tô com 100kg. Na segunda, no dia 1, no dia 3, eu tô com 99kg e 500 gramas. Eu consegui emagrecer 500 gramas. só um exemplo. E depois colocar no Microsoft Excel para depois jogar fora o papel. Dessa forma você consegue ter certeza que está emagrecendo.